Opa galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um projeto muito legal que eu achei. Ele é um ecossistema econômico-educacional. E vocês vão ver que esse projeto vai ter um impacto muito grande na educação mundial, um impacto social gigantesco. Então, vem ver. Estamos aqui no site do projeto, ok? Aqui de início vocês já veem que tem um airdrop, né? Essa é sua oportunidade de fazer parte do projeto inclusiva e garantir tokens grátis. Você pode ganhar até mil Zcoin, né? Ou Zycoin. E para participar você arrasta para o lado e realiza as tarefas desse escritas nos próximos slides, ok? Então, passo 1, um, você pode seguir inclusive nas redes sociais, Twitter, Instagram e Telegram, tá? Passo 2 aqui, comentar e compartilhar o post oficial da campanha deles, certo? Passo 3, quase pronto, agora você precisa se cadastrar na ZWallet e preencher o formulário do AirDrop. Ok? Parabéns, se você seguiu todos os passos e já está participando do Airdrop. Agora é só aguardar o dia 14 de setembro então, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas corre onde é a data do lançamento global da Zcoin, ou Zycoin, né? Se for em inglês quando será disponibilizado um QR Code online para a liberação dos tokens da sua Z Wallet. Então os tokens serão liberados para transferência ou venda em duas tranches, 30 e 60 dias após o dia 15 do 9, e serão aceitos apenas endereços de e-mails válidos, e no máximo uma wallet por pessoa, ok? E agora que a gente mostrou isso, vamos dar uma olhadinha aqui no site, tá? Então basicamente para vocês entenderem o projeto. O projeto inclusiva é o primeiro ecossistema econômico educacional apoiado por redes de finanças descentralizadas e metaverso no mundo. Então eles nasceram para levar a educação de qualidade para quem precisa, onde quer que esteja, promovendo o desenvolvimento social e econômico ao redor do mundo e transformando a vida das pessoas. Então, o foco deles é a educação, tá? O foco deles é estar conectando pessoas que querem buscar educação e pessoas que estão ensinando, né, professores, além de instituições de ensino, e tudo isso dentro de um ecossistema econômico. Então, não é apenas um sistema de educação, mas um sistema realmente econômico, tá? Onde, inclusive, instituições podem estar desenvolvendo projetos econômicos e educacionais dentro da plataforma deles. Então, aqui alguns problemas que eles querem resolver, como, por exemplo, as dificuldades para oferecer educação de qualidade em países com alto índice de desigualdade social, assim como o Brasil. Altos índices de evasão e o baixo desempenho educacional de indivíduos vivendo em absoluta pobreza e também a desvalorização dos profissionais da educação e a falta de condições de trabalho, Adequadas. Então, algumas soluções que eles apresentam é ampliar o alcance, a estabilidade e a excelência de serviços de educação, construir um ambiente de negócios inovador, democrático e descentralizado, utilizando a economia de tokens e oferecer incentivos para os atos de ensinar e aprender. Aqui tem o um time, tá por trás, inclusive aqui o CEO, que é o Carlos Jacobino, ok? Aqui agora a gente está na parte do metaverso deles. Então vocês podem ver que é um projeto completo, não só com a parte ali de blockchain, mas eles estão, eles estão explorando tudo ali dentro da parte descentralizada da internet vamos dizer assim, e aqui a gente tem então a parte de metaverso, metaverso nada mais é do que um universo, é online vamos dizer assim, um outro universo né, de forma bem, bem resumida mas aqui a gente pode ver todo o sistema deles então você tem aqui, em forma 3D né, onde você pode estar tá navegando isso aqui, na minha opinião, agrega muito no projeto, né, a gente vê que é um projeto que está investindo, porque não é tão simples fazer isso aqui, então é um projeto que está investindo está desenvolvendo, isso já é muito bacana tá, aqui a gente tem a inclusiva que você pode ver, ó olha só meu nome é Carlos Jacobino, eu sou brasileiro, né? 20 anos de sucesso. Enfim, ele fala um pouco aqui, eu tô sem som aqui, mas aqui depois você pode ver, o link é, vai deixar aí embaixo para vocês. Mas cara, sensacional, tá? Aqui também muitíssimo importante o white paper do projeto, ok? Então a versão já atualizada agora de setembro de 2022, isso também é um ponto muito legal, que parece simples, mas cara, tá atualizado aqui para setembro. Olha só como o projeto está sendo atualizado, ok? E aqui a gente tem diversos parceiros, tá? Aqui a gente tem tudo muito bonitinho, muito bonito bem feito, eu tenho que destacar isso, isso é muito importante, tá? Aqui eles falam um pouquinho do mercado alvo, então vocês podem ver aqui distribuição do mercado global de educação por macros e regiões em bilhões de dólares, olha só que gráfico bacana. Aqui também tem um gráfico muito bacana que mostra, por exemplo, o tamanho global do mercado educacional e espaços de mercado educacional, enfim, o tamanho que eles podem alcançar, por exemplo, é muito bem feito, cara, esse gráfico aqui, para quem é investidor, você vê, você vê uma análise profunda aqui do projeto. Olha só mais um gráfico aqui, mostrando as projeções de resultados financeiro nos primeiros anos de operação, apontando para o seguinte curva de crescimento, olha só, o alvo deles para 2030 por aí, sensacional. Aqui é um pouquinho da parte de marketplace, de produtos aqui que eles venham a oferecer. Olha esse modelo conceitual aqui da Inclusiva, cara. Com ecossistema econômico, com rede de finanças descentralizadas, metaverso para educação. Então, cara, sensacional. Temos diversos pontos aqui interessantes, com a plataforma, redes sociais, aplicativos, metaverso, inteligência artificial, acompanhamento psicossocial, individualização do material, geração de experiências imersivas, energia satélite, espaço imobiliário, blockchain cara, você pega cada ponto aqui e você vê a junção deles e a interligação entre eles é muito bacana. Aqui também a gente tem o um famoso roteiro chamado Roadmap, onde, cara, é bem grande aqui, tá? Não vou ler tudo aqui pra gente não ficar um vídeo chato e extenso, mas vocês podem ver que eles já têm aqui planejamentos até 2024, por exemplo, com lançamento da plataforma Metase 2, que é uma metaversa inclusiva com recursos inovadores de inteligência artificial. Então, é um projeto ali visando a longo prazo. Aqui na parte de tokens também, a gente vê a distribuição, por exemplo, ao oferta global, consultores e parceiros, bolsa de estudo, fundadores, caridade, equipe e airdrop. Aqui tem a alocação dos recursos também captados, tá? Como por exemplo, uma parte para gestão escolar, parte de construção da plataforma, pesquisa em desenvolvimento, gestão operacional, marketing e incentivos. É muito interessante a gente ver o tanto de investimento ali que eles estão planejando captar, isso é muito importante, tá? E aqui no final a gente tem a equipe do projeto, isso é muito importante também, porque mostra que eles não estão se escondendo, né? Não é um projeto qualquer, eles mostram o rosto, você consegue ver quem é, consegue conversar, inclusive, com as pessoas que são por trás do projeto, que é o Carlos Jacobino, Anderson Camelo, Cleide Nalva Oliveira, tem o Danilo De Falco, Dora Gomes, Fernando Tenório, Gilberto Fernandes, João Aureliano Neto, Kátia Mota, Lúcia Soares, Marcelino Santos, Marco Bettini, olha que equipe grande, Maiana Vale, Pablo Lima, Priscila Menin e Roberto Silveira, ok? Então você pode né, ir atrás, dar uma olhada em cada perfil, se você achar interessante. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nas redes sociais, tem diversos aqui, isso é muito importante, tem é, Twitter, Facebook, Telegram é YouTube e Instagram. Vou deixar o link de todas aí embaixo para você acessar. Eu tô aqui só no Instagram deles, tá? Só para gente ter uma noção. Você pode depois ver também as outras redes sociais deles, tá? Que Eu vou deixar aí embaixo aí para vocês acessarem. É legal você ver as redes sociais para você ver quantas pessoas estão, né, já de olho, já viram, já estão apoiando o projeto e também conversar com outras pessoas por dentro do projeto. Sempre legal fazer isso. E aqui, olha só, vocês podem ver que a é inclusiva tem mais de 500 mil seguidores. Cara, é muita coisa. Então, você vê que é um projeto que não tá pra brincadeira, tá? Tem diversos posts aqui. Olha só, vou falar ainda no final do vídeo, mas o lançamento tá ali chegando no dia 14 de setembro. Então vale a pena, fica de olho nas redes sociais do projeto, que é um projeto sério, um projeto que tá grande, como vocês podem ver. E é um projeto com muito potencial, então muito bacana aqui as redes sociais pra gente olhar, certo? E para finalizar o vídeo, vamos falar então da Zcoin, né? Ou como eu falei, Zycoin, né? Se fosse em inglês aí. Então você fala da melhor maneira que você achar para pronunciar. Mas basicamente esse criptoativo aqui, esse Z, né? É do Inclusiva, né? Então eles deixaram é, reduzido ali para ficar mais simples simples o nome, então inclusive né virou Zcoin, certo? Então é o criptoativo que irá transformar a educação no mundo. Aqui já tem um contrato inteligente na rede Polygon, certo? E as principais características dela é que ela é multi-chain, isso é muito bacana, segurança também, certo? E os tokens vão poder ser usados, entre outras possibilidades, para permitir qualquer pessoa ou instituição contratar os serviços do ensino formal, oferecidas né, pelas redes de ensino privadas parceiras da Inclusiva, também permitir as redes de ensino de contratar serviços inclusivas, Permitir a qualquer pessoa ou instituição contratar acesso ao MetaZiva, premiar jogadores e desenvolvedores de jogos, anunciar, comercializar e adquirir produtos e serviços no Marketplace inclusiva e permitir a aquisição de produtos e serviços do marketplace Ziva, ok? Aqui temos o supply total que é de 20 bilhões de Zcoin, com disponibilização gradativa. Então aqui você pode dar uma olhada, tá? Tem todo o gráfico muito bem feito, interativo, certo? Da distribuição de unidades e da alocação de recursos captados. A gente já viu um pouquinho também disso lá no White Paper, certo? E bom galera, o lançamento aí da Zcoin vai ser dia 14 de setembro, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, então já corre, se você gostou do projeto, quer ser um investidor, você já se prepara aí, ok? Vai Vale muito a pena acompanhar. Eu vou deixar todos os links aí para você ficar por dentro do projeto aí embaixo. As redes sociais, como a gente viu, você pode estar acessando. Então, vai lá conferir porque vale a pena. O projeto está muito bacana, ok? Só para finalizar, lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, né? É um vídeo com caráter educativo, caráter informativo. E eu espero que você tenha gostado. Eu devo fazer mais vídeo ainda sobre o projeto. Se vocês gostarem desse vídeo, então conto com o apoio com o seu like aí. Tamo junto. Até a próxima.